Bom dia, que horas são? São seis e vinte da manhã, 21 um. é. vamos mostrar o nosso domingo hoje? Mas é isso, se você é novo nesse canal, já se inscreve, curte esse vídeo e bora pro vídeo de hoje, né, Isaac? A gente fazendo cocô. O Isaac quer ver TV, gente. Mas não vou deixar. Aqui, ó. Um monte de brinquedo pra gente brincar. Vamos trocar a fralda. Esse cocô. Cansar. Agora de manhã a gente fica por aqui. Na sala. Brincando ó, lá no quarto do Isaac. E o Simona ainda tá dormindo. Mas tem dia que eu vou lá, acordo ele e falo para ele ficar com o Isaac. Mas geralmente sou eu fica com o Isaac aqui de manhã gente isso aqui é muito legal ó é, é um líquido de bola de sabão né e aí a gente coloca aqui ó é tipo um peixinho e aí a gente liga liga a gente <risos> E o Isaac ama, né, Vou dar o café da manhã do Isaac: tem iogurte com aveia, um pãozinho que eu dei uma fritadinha ali com manteiga, uns pedacinhos de queijo que ele gosta, banana e uva. É a banana, já tá esperando aqui na cadeira, só tá faltando sentar tá certo, né? Senta aqui. Vamos pôr o babador? Espera aí. Hum, iogurte. Ele gosta do iogurte também. Mas faz uma bagunça, né? Isso! Delícia! Vou ajudar ele aqui, peraí. que é o que sobrou da comida dele. Eu comi uns pedacinhos de pão e a uva, ele não come muito. Até que ele comeu bem hoje. Tem dia que ele não come nada, gente. Agora que o Isaac tomou um pouquinho de café da manhã, eu vou ligar a TV pra ele um pouquinho. Né, Isaac? Sim, finalmente acordou, O Isaac aqui. Tá pronto, né, Isaac? Vamos pra igreja? Vamos dar tchau pra televisão, né? Já deu por hoje. Tchau, TV! Oh, Isaac já quer... Fala que vai pra igreja e já vai pra porta. Peraí, Isaac. Vamos pôr o sapato e a blusa? Vem! Uma arrumadinha na cara, no cabelo. Não que tenha feito muita diferença, mas... Tem uma... uma melhoradinha, assim. De 1%. Mas é isso, gente. Agora eu vou lá. O Simão já levou o Isaac lá pra igreja. Eu vou mostrando pra vocês o caminho. Aí nessa portinha aqui, que é a entrada. Aí, essa portinha aqui já dá o salão da igreja. Aqui é o salão da igreja. O pessoal vem aqui, toma café, faz bolo, tem que dar pra fazer festa. Aqui foi onde fiz a festa de, de aniversário do Isaac vai saindo aqui é o estacionamento da igreja. Hello. Hello. Are you a... <risos> recording? Yeah. Ah. This is my brother-in-law. He already in my videos, in other videos. OK, <risos> é igreja. Simão pega o menino e sobe com o menino. No escritório da igreja, talvez. Em cima nem aí, o menino. He's with Ei. Ai, Simon. Well, Dani Water. Ah, sim. Caramba, Simon. Água mó suja. Olha lá que nojo. Olha lá. Vamos ter que ir pra casa trocar a roupa. Ei, Simon. Tá bem que mora perto. de roupa. <risos> Zé. <Zag. risos> Toca, Zé. Toca. Toca. Aí, descendo aqui, ó. Zé já tá lá embaixo. Que aqui. E tem uns banheiros aqui. E uma cozinha ali no final do corredor. E aqui é salão, que antes eles usavam como tipo, salão social. Mas agora é a salinha das crianças. Aí tem essas prateleiras. Aí tem esse cantinho. E aqui tem esse lado. E aqui dá pra ficar com as crianças. Isaac? Vem pra cá. Isaac? você tá fazendo aí, meu? Você cai, Isaac! Vai! E aqui é a cozinha. É bem legal aqui. Tem bastante estrutura. Few moments later. Ele acabou mamando e acabou dormindo. Botei ele no carrinho, porque eu vou botar ele lá atrás, no jardim da igreja. E... Pra já ficar lá, né? mais fácil essas crianças hoje atividade de bem-vindos aí eles fizeram as mãos tipo uma flor, escrito Jesus no meio e os versículos. Bom, gente, o culto acabou e o pessoal acaba vindo aqui pro salão, né? Tomar café, tinha bolo hoje, bastante bolo, então tinha bastante gente hoje até na igreja e e aí o pessoal tava comendo e tal, mas eu não filmei porque o pessoal não gosta muito. O Isaac dormiu o culto inteiro e eu fiquei com as crianças lá embaixo, mas assim, foi desafiador porque eu começo a misturar as línguas e as crianças algumas não entendem. Tinha, tinha três crianças da Ucrânia que também não entendem nem, nem inglês, nem, nem dinamarquês, enfim. A mãe de um menino e a mãe e o pai de uma menina estavam é, lá e acabaram me ajudando ali na tradução. Então. Mas foi isso, assim, eu fiquei bem nervosa. É, fazia tempo que eu não ficava com as crianças. <risos> Saque! Dei uma embananada na minha programação. Quando eu fico nervosa, eu perco um pouco o foco, o que eu tô fazendo. Mas, assim, eu passei a mensagem, falei o que eu queria falar, né, que Deus se importa com cada um de nós. Depois elas brincaram, comeram um biscoitinho e brincaram. Então, foi tranquilo, mas eu acho que eu fico bem nervosa, né? Não é meu idioma, nem inglês e nem dinamarquês, é meu idioma, então fica bem mais difícil, assim, você fazer algo, né? Então... Mas esse ano eu me propus a estar com as crianças e quero dar o meu melhor, quero poder melhorar também no dinamarquês. E quem sabe no final do ano tô bem melhor, né? Aí pra fazer algo bem legal com as crianças. Bom, agora eu vou esquentar o almoço, porque de domingo aqui a gente come o restaurante e aqui na Dinamarca a janta é a alimentação mais importante, né? Então a gente come sempre um sanduíche, um pão ou um... Um restodontê de, de ontem. O Isaac tá chatinho hoje. Tá muito chato, meu Deus. Simon tá ali tentando resolver o um negócio do problema da internet. Eu tô aqui tentando resolver o problema do menino. Que é o comida. Colocar um brócolis aqui na cuscuzeira. o negócio que eu tenho pra fazer... Como fala? É... A vapor. Fazer o caule do... Bia, bia, bia. Do brócolis. Quem faz o caldo do, do brócolis? mostrar ali fora. Tá chovendo. Mas tá agora parou de ver. Isso aqui é essa plaquinha a gente fez lá no Brasil. A gente fez lá em Peruíbe, numa lojinha. Uma mulher que faz. Bem bonitinho. O brócolis tá aqui na cuscuzeira. Gente, eu quero muito comer cuscuz, mas meu cuscuz acabou. Quando eu fui pro Brasil, eu trouxe um, uns pacotes, mas já foi tudo. Panetone. Esses dias tem panetone aqui, no mer nenhum mercado vende panetone. Aí eu ganhei. Esse aqui de é um rapaz, um amigo do Simo, que veio aqui outro dia e trouxe. Eu gosto de panetone. Na verdade, eu estava com vontade de comer panetone. Então, eu acabei abrindo esse. Mas não é, assim, o mais gostoso de todos. Mas ele é assim, ok. Dá para quebrar o galho quando você tá com vontade. E não tem o, o chocotone. Eu vi um bem pequenininho, chocotone. Devia ter comprado pra experimentar. Laranja e passas. Passas eu até como, mas laranja eu não gosto muito, não. E aqui tá esses dois. Olha é o cabelo do Isaac, gente. Gente, o Isaac tá muito dramático hoje. Tudo ele se joga no chão. É, quando pega alguma coisa, um biscoitinho de, de peixinho. Não tem gosto de peixe, tem gosto de biscoito. Brócolis pronto. É, o com o chapéu que ele ganhou de, de, pipa, de soltar pipa, ó. Vem cá, Simo. De pescador. <risos> O Simo é pescador e pipeiro. Ficou legal. Ele deveria ter um t-shirt Ele podia ter uma camiseta também do cara que deu esse... é o É, o nome dele é Rony Pipas. Lá em Peruíbe, gente. Quem quiser, ó. Ele faz uns pipas bem legais. Close to JP. JP. JP. É, é, perto do JP, lá, no, lá atrás da linha Peruíbe, ele tem uma, uma lojinha na frente da casa dele e ele vende pipa. Yeah. E nice. o Simon comprou muito pipa lá. He he e, ele, e ele ganhou também bastante, assim. o, o Rony é muito legal. Então quem quiser comprar pipa em Peruíbe, é só ir lá comprar. Foi muito engraçado que o Isaac, a gente foi com o Isaac, ele era bem bebezinho, eu lá, né, na tradução, fazendo, não sei, daqui a pouco, o Isaac, gente, o Isaac fez um cocô que eu não sei como que foi parar cocô por toda a loja do cara. Foi terrível. <risos> toda a loja, assim, ó, o balcão, um pouco na parede, no, ah, na parede não, no chão, foi cocô pra todo lado, Foi terrível. Mas, assim, o Rony muito legal, porque ele, né, tem criança também. Ele falou, não, gente, não, não se preocupa, fica tranquila. Eu limpei o neném, troquei o neném bem ali mesmo, em cima do balcão dele. E foi, assim, tranquilo, porque ele também, né, o dono da loja lá de pipas, foi bem legal com a gente. Mas foi engraçado que o Isaac nunca tinha feito um cocô daquele, assim, nunca tinha vazado tanto daquele jeito. E temos alguns diferentes. Aí, tá vendo? Tem... Esse aqui é, é tipo o peixinho, né? A gente fala. We call we call little fishes. Esse one is a little bit more than a little one. It's little... É, esse é, é, o, é o, o peixinho médio, né? Esse é o peixinho médio. Mas os... a gente comprou. O Simon gosta muito de pipa e quer vender aqui alguns. Ele já tá vendendo um hoje pipas. E aqui, ó. Aeropipa. <risos> tem pipa também e tem peixinho, rabiola, linha. Ele comprou de tudo. Só não comprou cerol porque não pode, né, gente? É... E é meio perigoso. Isaac, comendo brócoli, carne e arroz. Sim, comendo carne e arroz. E eu comendo carne arroz e brócoli. Isaac é mais saudável que o Simão. tem uma farofinha farofinha que não pode faltar, né gente limpando aqui a pia, graças a Deus eu tenho uma máquina de lavar e o Simo tá passando um aspiradorzinho pra na garimpada aqui na casa, né, que foi arroz pra todo lado ali debaixo da mesa, mas já limpamos e o Isaac tá ali no aspirador dele mas ele gosta mesmo é do grande. E eu vou lavar a louça. Lavar a louça sim, né, gente? Vou dar a limpada, tirar aqui e botar onde? Na minha queridíssima lava-louças. Primeiro eu vou tirar essa daqui, porque a louça tá limpa. Esse lixinho verde aqui ó, é de jogar comida. Mas aqui na Dinamarca tem, a gente tava falando aqui, né? Que tem 12 diferentes é, tipos de lixo. Então, você tem que separar o lixo todo. Vou mostrar lá fora. Então, tem comida, que eu mostrei, né? Que é o verdinho. Aí, daí, tem o papel, né? Papel não. Esse aqui é a embalagem que você joga junto com o plástico. Porque é como é a embalagem de comida, você joga junto com o plástico. E papel, assim, né? Que tá limpo, sem, sem... Não foi nada molhado dentro. Aí, é separado como papel. Aí, plástico, que a gente coloca tudo aqui, nesse daqui e esse aqui que é tipo lixo normal e também metal a gente também coloca vidro separado é, tecido a gente também separa é, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo um pouquinho do, do lixo né aqui da Dinamarca mostra um pouquinho do lixão então vai estar tá, o link vai estar tá aqui em cima na nos cards ou aqui na descrição e tem também coisas de jardim, é, você tem que deixar sempre separado, por exemplo, folhas, galhos, essas coisas que se tira de jardim. Tem também é, construção, coisa de construção, é, esqueci o nome agora, entulho. E também, por exemplo, móveis, cadeira, essas coisas assim, tudo você separa. Aí você tem que, essas coisas grandes, precisa ir lá no lixão e jogar lá. Eu vou lá fora mostrar para vocês o lixo. Ó, aqui tem vários na realidade, porque como aqui era dois apartamentos, eram para duas pessoas. Agora, como mora a gente no apartamento inteiro, na realidade eles vão tirar metade dos contêineres. Então, vocês podem ver ali, ó. Esse aqui é lixo normal. Aí do lado tem para comida, que é aquele saquinho verde. Então, quando você abre aqui, você joga separado, assim, tá vendo? Ó? A comida, eles pegaram o lixo. E essa é a mesma coisa, lixo e comida, aí metal, vidro, metal e vidro. Aí tem plástico, embalagem, tá vendo? Aí a é embalagem tipo de leite, de suco, aquelas que eu mostrei. E papel, que também é separado. Então você vem aqui, ó, tá até cheio ainda, que eles não vieram buscar. E ali são coisas tipo perigosas ou coisas que... Por exemplo, pilha ou coisas que é co contaminado ou produto que, que pode fazer mal à saúde. Então, você coloca nesse tipo de lixo aqui e aí você leva também lá no lixão. Voltei! Vingou que eu saí isso assim. Você coloca dentro... Cadê? Cadê? Cadê a zebra? Cadê a zebra, amor? <risos> Dá uma saidinha de casa ver os carros passar né, Isaac? É, o passarinho? O passarinho. Cadê o passarinho, amor? Babu! Babu! Movimento aqui, amor. A roda do ônibus gira, gira. Ah, gente, o Isaac viu ali, ó. O ônibus... Aí ele começou a rodar a mão, porque a gente cantava a música de Roda do ônibus. Gira, gira. Gira, gira. Em cima vai soltar pipa. Peixinho. Só, só de ouro. E eu também, vamos ver. ver se, em cima é bom. No wind, não tem vento, Isaac. que ah, o pipa vai ficar para outro dia. <risos> Ah, não. Naquela poça d'água, não. Lá, não. Aqui, ó. Aqui, essa aqui, ó. Ah! Isso! Essa roupa, gente, ela é impermeável e ela tem um elástico no fim dela, tá vendo? Aí esse elástico dá a volta no sapato e faz com que a calça não suba e não entre água dentro do sapato. Aqui no jardim da igreja. Brincar aqui. Olha tem uns carro véio, tem balanço e um playground meio escasso, tem uns brinquedos velhos quebrados. O pai dele pegou o carro pra gente sair. Olá. a gente sair. Olha lá! O Simon meteu o louco e decidiu sair. A gente acha que vai lá na nossa casinha de verão. O Isaac tá ali, ó. Comendo um salgadinho. E o Simo. E a gente é assim. Do nada a gente decide. O Simo, pior do que eu, decide do nada. E vamos que vamos. Chegamos aqui. A gente tem dois terrenos. Esse aqui. E ali. Esse aqui, na verdade, não tem nada, né? Só... a casinha de vidro. E se você quiser conhecer aqui a minha casinha o link vai estar aqui em cima nos cards é, do tour quando eu ainda morava aqui que eu cheguei a morar aqui por dois anos a gente morou nessa casinha e a gente gosta muito de passar o verão aqui e é isso aqui, tá vendo? fica tudo tão feio, gente parece que a gente não cuida, mas na realidade é assim mesmo no inverno, né? e a gente não tá cuidando muito, claro porque agora a gente não tá aqui mas a gente vem, corta grama Faz algumas coisinhas Moa, moa Gente, o Isaac tá falando moa Em vez de falar mamãe Moa é mãe dinamarquês é, Não sei por que ele fala moa Porque eu falo mamãe toda hora Mas eu acho que ele aprendeu na escola Mas vai aprender, né? De qualquer jeito Mas eu achei que ele ia falar mamãe Primeiro Mas ele fala moa Engraçado e papai quer dizer Fá. Pega a bola! Uh, balança! Balança! Tô impressionada que a gente achou que a nossa couve povo... Que a gente deu uma para que eu mostrei nos meus stories Outro dia E aí a gente não jogou a couve Falou, não, vamos deixar a couve que ela tava toda murcha, quase morrida Quase morrida, morrendo Aí a gente voltou aqui, olha que linda Ela, ela sobrevive até no, no frio Apesar que aqui dentro é mais fácil, né De, de manter um pouquinho mais de calor Mas a couve... Tá bonita, dá até pra tirar as folhas pra fazer um refogado. Isaac que foi a mão dele ali dentro do desse balde, ó. Agora ele tá todo molhado, com a roupa toda molhada e a blusa de baixo também. A gente vai ter que ir embora. Porque eu não trouxe outra. Dessa. Porque nem tem outra, só tem essa. A gente vai embora eu também, porque meu cunhado vai lá. Eles decidiram ir lá visitar a gente hoje. Isso, assim, é difícil acontecer, viu, gente? As pessoas irem na sua casa te visitar, assim, do nada. Só a gente que faz isso. O resto dos dinamarqueses marcam com bastante antecedência. <risos> Mas eles ainda ligaram pra avisar que vão lá. A gente nem avisa. A gente chega na casa do povo do nada. O cinema é assim, ó. Chega na casa do povo e não tá nem aí. E eu acompanho. Vamos pra casa, vem! Troguei o Isaac... Já tomou uma vasinha, tá comendo um biscoitinho e a gente tá esperando meu cunhado Olha lá, chegando Hi Yeeey Come on, minha vida, We just decided to come out to a little walk. Estrena, Isaac, irmão do Simo, o Simo e Anton. Vem, vamos, vamos subir. Vamos lá, vamos lá. Anton, A gente vai dar um passeio ali. Aqui perto de casa tem um morro. A gente vai subir lá. Ai ai. Clara. 100. Vai Yeah. I want to to to yeah, go yeah. there quick. Nice. Uh, <laughs> oh, ai, que lindo! Vem, Isaac Vamos lá em cima. A tá bonita. O por do sol hoje. Friday. I was running here. I, yeah, three times I did oh. <laughs> Hi, hi, I'm done. I think done. I'm done. I'm done. antiga done. I'm do I'm done. I'm done. Simon, him and holding the... A gente tem uma foto aqui. Um dia antes do Isaac nascer, a gente veio aqui tirar A, foto. a grama é a mão? Deixa eu ver. Limpa a mão. Limpa. Limpa. Limpa a mão. Ih, se eu limpa a outra. Olha isso, Nej, det virker. Kom og se, det Nu giver man ham en så sidder han der. Det er spædt, kan du se? O que Pega ele! Yeah! Você vai subir? O quartinho da bagunça é ali em cima. Maria uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. O DJ, o DJ! Uh. Manda beijo. Que horas são mais já? 7 horas? É, vai dar 7 horas. <risos> Calor. <risos> Isaac vai dormir agora. Tá bem cansado. Good night em Boa noite em português. Né? Tchau, galera. Obrigada por hoje. O dia foi muito legal. Tchau. Vamos ler a Bíblia e orar e dormir. Bom, gente, o Isaac acabou de dormir, são 7h20, ele capotou porque o dia foi intenso, corrido, é, a gente nem planejou, mas muita coisa aconteceu sem querer e foi muito divertido, foi muito legal, como vocês viram, foi acontecendo mesmo e então tudo que tá nesse vídeo aí foi acontecendo até, foi surpresa pra nós, a gente também não planejou nada, então... É, esse é o legal, né, do dia. E se você gostou desse vídeo, já curte aí. Não esquece de, não esquece de se inscrever nesse canal e ser um colaborador, deixar o seu comentário. E eu vou agora também descansar, né? É, editar esse vídeo para vocês. E também dormir daqui a pouco, ter um tempinho ali com o Simon e a gente também é, ir dormir, porque amanhã é segunda-feira e é meu primeiro dia de aula, que eu também quero mostrar pra vocês como que é a minha escola e o lugar que eu tô indo estudar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!